Eu estou aqui para apresentar o grupo TU, né, que foi o transporte universitário, um app de carona solidário Foi destaque no projeto acolhimento da, da Escola de Engenharia. Apresentar uma banca de composta por discentes e servidores da Universidade Federal. E os quais eles tiveram a ideia, e ninguém melhor do que eles para explicar essa ideia, né, a questão de uma criação de um transporte universitário. Ele tem como viés a questão de carona solidária, um app de carona solidária, baseado no tripé da sustentabilidade e, claro, dos 17 objetivos do Sistema uh, do Desenvolvimento Sustentável. Mas a principal questão de tudo é pensar que, enquanto acadêmico, né, o que, que eu posso contribuir, o que, que eu posso melhorar para o meio que eu vivo, ou seja, a universidade. Esse ou tu nesse primeiro momento, vai ser uma base uh, de teste né, com os alunos da escola de engenharia, dos 13 cursos da escola de engenharia, e, e depois... Como tudo, a gente faz um programa piloto, pensando na melhoria contínua né, e ampliar para os demais cursos de graduação e, por consequente, por técnicos, docentes e assim por diante. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos fazer isso. Para isso, ninguém é melhor do que falar a Giovana, né que faz parte do grupo Tu e o Nicolas, que também faz parte do grupo e eles podem abordar, apresentar melhor o projeto. Como a professora disse, nosso trabalho, nosso projeto TOO, envolve a parte de desenvolvimento sustentável e mobilidade urbana, principalmente entre os campos do vale e do centro, e também das zonas metropolitanas de Porto Alegre. Uh, a nossa ideia principal foi inspirada no Babacar, principalmente, e posteriormente a gente descobriu a existência já de um outro projeto uh, originário, do, originário de, do Rio de Janeiro, o carona e Isso já nos deu uh, um incentivo e também uma expectativa assim como esse projeto poderia, é, existe uma possibilidade real dele acontecer, diferente do de algumas outras ideias que a gente teve, que eram um pouco mais vagas e sem embasamento. A gente aplicou um formulário para ver se essa necessidade que a gente sentia dentro do grupo de dificuldade de deslocamento para os campos, para as aulas, desde as cidades metropolitanas até dentro assim da de Porto Alegre, por exemplo, o meu caso, que eu tenho que pegar dois ônibus e era muito complicado, então, nesse formulário, a gente viu que o problema não era só nosso, que tinham muitos alunos que também tinham essas dificuldades, que gostariam muito de receber uma carona compartilhada, e que alunos que possuem carro também gostariam de oferecer as caronas compartilhadas, tanto porque ajuda eles com os gastos, eles podem cobrar uma taxa como eles quiserem, assim para ajudar com a gasolina, ajudar com o enfim, outras dificuldades que, que eles acabam se ajudando mutuamente. Então, a gente começou a ir atrás das referências que a gente já conhecia, né o blablacário e o carona e para na época ser mais acessível no Rio de Janeiro e ser é exatamente uma ideia para a universidade como a nossa. Eu e mais uma colega entramos em contato com o pessoal de lá. Conversamos por Skype por um bom tempo para entender como é que eles funcionam, como é que foi a adesão dos alunos, eles tiveram muita adesão. Enfim, para conseguir aplicar no nosso projeto e se preparar para a apresentação, para a apresentação final que nós teríamos no dia 26 de abril. Então, a partir disso, fizemos o, o molde do aplicativo um protótipo, um, um aplicativo da Adobe, que é o Adobe XD, com a ajuda do Giovanni, que é do Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação aqui da Urx, Ele nos orientou bastante nesse processo. E conseguimos fazer todas as interfaces iniciais de como a gente imagina que poderia ser o nosso aplicativo. E então, na nossa apresentação, no dia 26, a gente apresentou essa interface, além do pitch, né, de cinco minutos que tivemos que fazer para mostrar todas a, toda a problemática, o formulário que a gente fez e toda a construção, tanto do, do, do impacto da, do ambiente que o nosso projeto teria e quanto do impacto para os alunos. Então agora nós estamos no processo de desenvolvimento do projeto. Né? Nossos primeiros passos é aplicar outro formulário, agora mais voltado assim, para os alunos da engenharia, mais voltado para o mercado, para ver como que nós vamos como vai ser a melhor forma de criar esse aplicativo, dele funcionar. né? E também a gente precisa da aprovação do CPD da URGS para poder utilizar o sistema, porque nós precisamos da autenticação com a matrícula, porque a ideia do nosso aplicativo é ele ser restrito só para os alunos, inicialmente só os alunos da UFRGS e depois apenas pessoas que são vinculadas à URGS. E para isso a gente precisa do apoio do CPD.